se você não me conhece meu nome é Lucas motorista de aplicativo já fazer dois anos e no vídeo de hoje eu vim trazer na verdade um alerta contando os dois principais motivos pelo qual você não pode chamar corridas para terceiros e terceiros que eu digo também é para familiares amigos primos pessoas na rua e etc e se você é um motorista de aplicativo você tem a obrigação de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos todas as pessoas que você conhece que usam transporte por aplicativo e se você também é passageiro você também tem a obrigação de compartilhar com todos os seus amigos e até mesmo com todos os seus familiares porque hoje em dia se você ligar a televisão você vai ver que tem muitos casos de motorista de aplicativo sendo assaltado sendo morto e eu vim trazer esse vídeo para conscientizar todos que não se deve chamar motorista de aplicativo para pessoas que você não conhece e até mesmo para conhecido a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês na verdade é até mesmo uma mensagem que eu recebi no whatsapp que eu quero compartilhar com todo mundo e você vai entender qual é esse motivo, acompanha comigo que eu vou colocar aqui na tela ao lado. Ó, na última sexta-feira, durante a noite, na madrugada, bateram recorde de motoristas de aplicativo Uber assaltados. Os vagabundos vão até um estabelecimento, ficam um pouco lá dando um tempinho, inventam uma desculpa dizendo que está sem o celular ou que está mesmo sem crédito, ou sem internet, que está descarregado, e nisso solicitam que alguém ali de bom coração lhe faça um pequeno favor, de chamar um motorista de aplicativo, Uber, tanto faz. Assim que a corrida começa, saindo um pouco do local onde estavam, essas mesmas pessoas pediram para alguém solicitar o carro, vão lá e assaltam o motorista, e levam tudo do motorista. E agora adivinha só quem vai responder por esse tipo de problema? Você acha que vai ser os passageiros que solicitaram e anunciaram o assalto? Claro que não, quem vai responder por esse assalto vai ser exatamente você que chamou a corrida para terceiros, porque os seus dados estão vinculados àquela corrida, o motorista com certeza vai abrir boletim de ocorrência, o aplicativo vai contribuir com os, as informações da, do solicitante e toda a culpa vai cair em cima de você. Ah, já que ele não tem o aplicativo, e eu vou lá chamar chamo um carro para essa pessoa. Pronto, tá aí a merda feita. E olha só, continuando aqui o print, ó. Todo mundo tem celular. É impossível hoje em dia uma pessoa não ter celular, meu. E se ele vier com aquele papinho falando, ah, tá descarregado e tudo mais. Meu, não dá. Fala que não dá, é impossível. Ou se você tiver um carregador ali, empresta o carregador a pessoa. Ou fala que acabou a sua internet, acabou os créditos. Mas, meu, nunca chame para terceiros. E, ó, só continuando aqui, ó. Tem uma parte que fala aqui, ó. Quem vai ser o principal indiciado por cumplicidade vai ser a pessoa que chamou. E fora isso, ó, o mesmo alerta fica para os donos de estabelecimentos que chamam para cliente sem ao menos conhecê-los. Meu, não é porque a pessoa vai todas as vezes no seu comércio lá, que ela é uma pessoa do bem. Você não sabe o comportamento dessa pessoa com o motorista de aplicativo ali no momento. Então, tome o maior cuidado possível. E nunca, eu repito, nunca chame motorista para terceiros. E o segundo motivo pelo qual você não deve chamar para outras pessoas conhecidos, familiares, primos e etc. É você não sabe o comportamento dessa pessoa que vai estar embarcando dentro do carro e pelo simples fato de você não saber como foi o comportamento dessa pessoa em alguns casos eu não vou generalizar terá alguns passageiros que você chamou, se solicitou lá algum amigo e tudo mais que vai acabar fazendo coisas indevidas dentro do carro e isso vai acabar prejudicando a sua nota e quando prejudica a sua nota vai prejudicar você mesmo porque quando você está com a nota muito baixa grande parte dos motoristas não aceitam pegar passageiros com nota abaixo de 4.70 quando vê que a nota está 4.50 4,20, tanto. a nota mais baixa que eu vi foi 3,63, e nenhum motorista queria pegar esse tipo de passageiro. E eu peguei essa corrida, eu aceitei a solicitação, e o passageiro falou: Moço, pelo amor de Deus, não cancela, tá todo mundo cancelando. Por quê? Porque a nota estava muito baixa, eu também cancelei e eu nem quis papo com esse tipo de passageiro. E quando você chama para outras pessoas, você não sabe como vai ser o comportamento dela dentro do carro. Aí a sua nota vai caindo, vai caindo, vai caindo e depois você tem dificuldades para chamar motoristas quando você precisar. Então é muito simples, sempre peça para a pessoa ou peça para algum familiar seu que está pedindo para você solicitar, que ele chame no celular Todo mundo tem celular hoje em dia. É muito difícil ter uma pessoa que não tem. E é muito fácil fazer um cadastro no aplicativo. E se mesmo assim essa pessoa falar, não tem como, estou sem internet, estou sem alguma coisa, compartilha o Wi-Fi, compartilha carregador. E se mesmo assim ela insistir, é porque ela já está com a conta bloqueada. E, por, e pelo fato dela ela estar com a conta bloqueada, você sabe, ela já fez muita cagada e vai acabar ferrando com a, também a sua nota no aplicativo. Então esses foram os dois principais motivos pelo qual você não deve chamar para terceiros. Primeiro, se acontecer qualquer tipo de problema, quem vai ser culpado vai ser você que solicitou a corrida. E o segundo, se você chama para amigos, familiares e tudo mais, você vai acabar abaixando muito a sua nota e vai ficar difícil de você chamar outros carros. E eu espero que vocês tenham entendido. Então se você é passageiro e motorista, compartilha com todos os seus amigos, todos mesmo. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão e eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter assistido até aqui e repito, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos. Até a próxima, falou, tchau!